Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos cinemas Encontrei essas poltronas de cinema pelo Marketplace Eu já estava à procura de poltronas de cinema há um bom tempo Mas eu encontrava apenas aquelas mais antigonas assim então eu vi o anúncio do Alex e resolvi levar essas daqui, mesmo sabendo que teria que dar uma reformada. Mas o modelo é mais moderno e fizeram uma base para elas pararem de pé, sem precisar chumbar no chão, o que seria impossível no meu caso. As duas saíram por 200 reais. Eis as poltronas aqui. A gente teve que desmontar todas para caber dentro do carro. E mesmo assim foi bem, bem apertadinha que elas ficaram. Mas pelo que vocês podem ver, elas estão no estado um pouquinho, né? Precisando de uma bela reforma. Então o que, que eu vou fazer agora? Levar para estofaria e vamos reformar as cadeiras para ver como é que vai ficar. Vem comigo! A minha ideia inicial era reformar em casa mesmo, mas analisando assim com mais calma vi que precisaria de muito mais espaço para desmontar tudo e repintar, então eu resolvi levar para um lugar que pudesse fazer tudo que já me entregasse pronto, reestufada, pintada, aí então eu resolvi levar na estofaria que eu conheci pelo Face, a Estofados Martins em Alvorada, aqui na região metropolitana. Vi os trabalhos deles de reformas, de estufados e gostei. Então nem tirei as cadeiras do carro já levei direto para eles darem uma olhada. Os encostos foram montados para análise do serviço e em quatro dias eu já poderia retirar. Como estavam enferrujadas na base, o ferro deveria ser lixado e repintado com tinta spray preta. Escolhi a cor vermelha em tecido aveludado para lembrar mais aquelas poltronas clássicas de cinema, só que com design mais moderno. Originalmente elas eram revestidas em couro preto, mas eu resolvi dar um pouco mais de cor. o curioso é que estava em cada assento a plaquinha de registro patrimonial original do Cinemark, com o um número de série ou um item, aí eu pedi para eles não tirarem isso, pois torna o item original e curioso. Ah, e outra razão para esse tipo de poltrona são os apoios de copos, que as mais antigas não possuem isso. base de ferro, eu resolvi colocar aquelas placas emborrachadas no piso, só que sem colar no chão, apenas para o ferro não escorregar ou derrapar no piso de madeira. Isso deixou ainda mais interessante o resultado final. Eu usei placas de 50 por 50 e cada uma saiu por R$19,99 na Leroy Merlin. Pessoal, a expectativa é alta. A gente está agora indo lá buscar as poltronas do Cinemark. A gente está muito curioso para saber como é que ficou o resultado que vocês estão acompanhando aqui nesse vídeo. Então, segue a gente e vamos lá! Aparentemente uma sala de jantar normal, com mesa, cadeira, mas um pequeno detalhe... que faz a magia do cinema acontecer. Pessoal, eu tenho aqui atrás de mim um telão de 106 polegadas widescreen. Ele tem 2,35 metros e de base por aproximadamente 1,32 de altura. E uma grande imagem exige um grande som. Eu tenho aqui em cima o um Home Theater 5.1. Aqui a caixa central e os frontais esquerdo e direito. E no fundo eu tenho as caixas de Surround. E para aqueles filmes de explosões e músicas, aqui embaixo um subwoofer. Então vamos mostrar tudo isso funcionando. E claro, o um lugar onde eu curto todos esses filmes. Vem comigo! O desafio inicial é usar um telão em um espaço pequeno. Então coloquei a tela ao lado oposto da TV. Então é só retirar as cadeiras para ver o filme no telão. Então também tive que comprar um outro Home Tita, eu comprei esse da Sony, o E2100 para colocar com projetor. Pelo Marketplace consegui um por 350 reais, e reproduz Blu-ray 3D também. Uma pena o projetor não sei 3D, mas pelo preço valeu a pena. O projetor eu encontrei pelo Mercado Livre mesmo, são aqueles projetores da China. A marca eu nunca ouvi falar, Sharp Graph, modelo L700. Ele tem tecnologia de 3 LCD, o brilho de 4200 lumens, 15000 por 1 um de contraste, resolução nativa de 1280 por 800p e suporte a 1080p e ainda vem com duas entradas HDMI, duas entradas USB, uma entrada de vídeo composto para ligar o meu videocassete ou outros equipamentos analógicos, tem também uma entrada VGA para computador e ainda tem saída de áudio P2. Esse modelo ele não vem com Android, Wi-Fi ou conversor digital interno como o modelo superior dele, mas no meu caso não é necessário, pois eu vou usar exclusivamente para filmes em DVD e Blu-ray curto muito 3d então 3d youtube internet vhs eu vejo para minha tv mesmo já usei vários tipos de projetor mas eu escolhi testar esse por ser um projetor de led ou seja a lâmpada dele de acordo com o fabricante dura até 80 mil horas ou seja uns 21 anos contra as três ou 6 mil horas de um projetor DLP lp tradicional ele é um pouquinho barulhento se for comparar um mais caro, mas ele me saiu por apenas R$ 1411,95. Claro que se eu fosse comprar direto da China, sairia pela metade do preço. Mas como eu já tinha feito isso ano passado, e eu até agora não recebi, eu resolvi comprar um outro por aqui. Mas o resultado final pessoal me agradou muito. Aqui na filmagem infelizmente perde o brilho, a luminosidade, mais ao vivo as imagens realmente são bem nítidas. O filme em DVD fica perfeito e o Blu-ray vira um cinema de tão nítido. Você não enxerga pixel nenhum, é só nitidez. Ele abre uma tela que vai de 40 até 150 polegadas. Ele pode ser instalado no teto, na mesa. Ele pode projetar na frente ou atrás da tela, mas nesse último caso tem que ser uma tela especial para retroprojeção. O controle de trapézio é manual, só que não afeta o foco nas bordas, como alguns modelos semelhantes a ele. Tudo fica bem nítido mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês o que torna esse cinema mais especial ainda. As poltronas do Cinemark prontas. Olha só como elas ficaram.